Sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira, né? É, olha aí, sexta-feira maravilhosa. E hoje, viu Laércio, hoje é o perigo, viu? É, sabe por quê? Hã? Que hoje, hoje é sexta-feira 13, hein? É, é, você nem tava lembrando, né? Sexta-feira 13, cuidado para você... Rapaz, não passar debaixo da escada, é, cuidado para você não ver aí o Gato Preto. Aliás, se for... Viu, se o problema for o Gato Preto, rapaz, eu acho que eu vi uns 13 hoje. Uns 13 na sexta-feira 13. Eu fui até o bairro Cruzeiro do Sul, hoje pela manhã, visitar lá é, é, alguns munícipes, né? Pela manhã, é, de manhã, o Araújo... Já foi até o bairro Cruzeiro do Sul. E lá eu passei em frente uma casa. É uma casa onde é, é, uma senhorinha lá cuida de, de, de vários gatos, né? E ouvi os gatos no muro, nos, né? No muro da, da, da residência. E, e eu nem estava lembrando que era sexta-feira 13, viu? Mas vamos que vamos, né? Sextou, meu povo! Sextou! A nossa fé maior, né? Aí, a única, a única coisa que nós acreditamos e com muita fé, pode ter certeza. Eu sou devoto a Nossa Senhora Aparecida, né? É, vamos lá então, você a partir de agora, acompanhando aqui o Jornal da TV, SB Notícias, vem junto com o Nilson Araújo, vamos colocar aqui o WhatsApp. É o WhatsApp do povo, é o povo que participa aqui junto com a gente no 997 824426 Se inscreva aqui no canal da TV, SB Notícias. Clique aí no gostei, ative o sininho e compartilhem aqui o nosso programa, a nossa edição de hoje do Jornal da TV SBN. Olha, nós tivemos aqui um incêndio que ocorreu ontem, é, um incêndio ali na, na, no salão da paróquia Imaculada Conceição, Zona Leste, ali na Rua do Linho, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um susto né, para as pessoas que estavam ali nesse momento, Aliás, estava tendo ali uma celebração, né? um encontro com os fiéis, quando de repente se depararam com as chamas, com é, é, é, a cortina de fumaça, né? Foi um susto, o corpo de bombeiros foi acionado, né? Foi acionado, mas graças a Deus não houve né, tantos danos, né? Ninguém ficou ferido. É... O fogo começou por volta das 18h30, não é isso? Fiéis teriam a aberto a porta que dá acesso ao salão e se depararam com as chamas, né? tá vendo? É o salão onde é feito lá as festividades, né? as festividades de Imaculada Conceição. Agora, a suspeita é que tem ocorrido um curto circuito, né? incêndio tinha lá, os frises vocês viram lá, os frises embalagens descartáveis, mas é como eu disse, é, do pior graças a Deus não aconteceu nada né somente danos perdas é, materiais o corpo de bombeiros agiu rápido nessa é, ocasião olha a importância da agilidade né dos agentes de segurança do corpo de bombeiros né a importância dessa agilidade e a gente sabe que qualquer qualquer tipo de Incidente como esse, você deve acionar é, o corpo de bombeiros, que os profissionais militares atuam aí com muita eficiência aqui no município de Santa Bárbara do Oeste, a polícia militar também. É 193, esse é o número 193, né? Um abraço a todos da comunidade lá da Imaculada Conceição. É onde estava lá a, a carreta né, da mamografia que ficou lá em média de 15 dias atrás. Olha, você que vai pegar aí a, as férias a partir de, né, de julho, presta atenção, porque junho tem novidade aí para você turista, viu? É, apesar que junho é o mês que é, os paulistãs, aliás, o Brasil, né? O é, é lá, lá, Batuba, o litoral norte, é uma região... Que, que, que vem pessoas de todo o país, né? até pessoas de fora vêm, da Argentina. Os argentinos, eles frequentam muito lá, é, é, é Santa Catarina, né? Floripa. Né? Mas atenção, atenção, turista, atenção você que pretende curtir as praias de Ubatuba, no litoral norte aqui de São Paulo, a partir do mês que vem, junho, pode preparar o bolso. Por que preparar o bolso, Araújo? A Prefeitura criou uma taxa de preservação ambiental que deverá ser cobrada de todos os veículos motorizados que entrarem na cidade. Os valores vão de R$ 3,50 para motos a R$ 92 para ônibus e carros vão pagar R$ 13. Reais. A cobrança será feita por um sistema de radares que vai ler a placa do veículo... O pagamento poderá ser feito por meio eletrônico em totens espalhados na cidade. Então, você vai, entrou na cidade, pode ter certeza que seu carro foi filmado e você vai ter que pagar essa taxa. É, a taxa é, é lá no litoral norte, em Ubatuba, tá? Tá bom? Então, olha aí. A cobrança será feita por meio desses radares, como eu bem disse, que vão estar espalhados. O turista tem 30 dias para fazer o pagamento sob pena de multa no dobro do valor. Os veículos emplacados em Ubatuba ou em cidades vizinhas, como São Sebastião, Caraguá, Ilha Bela, Paraty, Rio de Janeiro, Cunha, São Luís, é, Natividade da Serra, estarão isentos de pagar né, dessa forma automática. Estarão isentos de forma automática. Também não vão pagar os veículos que ficarem menos de 4 horas na cidade. Ambulâncias, veículos oficiais, carros fúnebres, veículos de concessionárias, é, também estarão isentos. Isso vale também para carros de pessoas de fora que têm casa na praia em Ubatuba. Então, se de repente você tem casa lá em Ubatuba, é o Laércio tem umas 5 lá, né? Então ele não vai pagar. tá entendendo? Tá escondendo ouro. Tem 5 casas na praia lá, é, casa estou falando e tem olha que, que visão linda né Olha que bonito né o Batuba dá até vontade né de, de pegar maior agora tá frio agora né agora o, o, o turista não vai então tá aí né é, vale ressaltar que essa taxa então vai variar para os veículos os valores que eu bem disse aqui é para preservação Ambiental, né? Tá aí, olha. Ubatuba! Eita, quanto tempo que eu não, não vou em Ubatuba, hein? Agora melhorou lá, né? Tem um túnel lá, que o pessoal não pega nem a serra mais, na, na Tamoios, né? Que pra você que vai pro litoral norte, é, você vai passar pelo... Acho que tem os dois túneis, não é isso? São três, né? Três. E... Aí você desce a serra, desce. Por isso que o pessoal fala assim em São Paulo aqui no interior. Vamos descer para o litoral norte? Que você desce a serra. Para voltar aí você tem que subir, né? Mas aí você tem a opção agora em não enfrentar mais essa subida da serra. Porque agora, há um mês atrás, já foi liberado lá na Tamunhos um túnel é, pelo governo do estado de São Paulo de.. de chega a quase quase é, 30, 30 quilômetros, né? de túnel. São, Acho que, se eu não me engano, são duas pistas para ir e duas para voltar, né? Então, fique ligado, hein? É isso aí, preservação ambiental, essa taxa criada pela Prefeitura Municipal lá de Ubatuba. Vamos que vamos? Então, olha só o que está acontecendo aqui em Santa Bárbara do Oeste. É uma denúncia que já vem Chegando aqui pra gente já faz tempo Já noticiamos aqui no Jornal da TV SB Notícias Já fizemos reportagens E agora nós pedimos uma providência O quanto mais rápida da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste Estão entrando, invadindo aí os cemitérios Tanto aqui o Central como lá o da Cabreúva, da Paz é Campo da Ressurreição Estão invadindo os cemitérios e levando as placas de bronze as placas de metal, as placas que é, os familiares é, compram para colocar lá na, na lápide, né? É isso, para colocar no túmulo lá, doente querido, com o nome da pessoa escrita, os caras estão entrando nos cemitérios e levando tudo. E, e a família paga caro, paga caro, sabia? É, paga caro pelo metal, paga caro pela placa. E não tem segurança nenhuma. Estão fazendo o arrastão nos dois cemitérios aqui de Santa Bárbara do Oeste. A prefeitura não, tenha, não tinha dito que ia colocar um vigilante? Não tinha dito que ia colocar monitoramento? Então cadê? Cadê? É? Tem, tem famílias, tem coitadinhos lá que é, não tem nem da onde tirar dinheiro. Mas quer deixar lá o túmulo seja do pai, da mãe, do, do avô, do filho... Né, é, é, querem dar uma certa dignidade para quem se foi, para quem se cumpriu aqui na Terra, né, coloca lá, ele paga, né, paga lá, não sei nem quanto que está, mas deve estar tá uns 600 pontos, 600 reais, né, mil reais que seja, e é, faz lá, coloca né, o nome da, do ente querido, que partiu né, na placa de bronze e fixa lá no túmulo. É? E aí, sabe o que, que acontece? Esses ladrões, eles entram nos cemitérios e levam Levam né? A prefeitura é responsável, tem que fazer alguma coisa Tem que inibir isso Quem que é o recepta... Né? Que, recepta que, re, que faz a receptação? Né? Quem que faz essa receptação? Quem recebe essas placas? Né? Tem que ser punido Receptação é crime, minha gente é, invadir cemitério e furtar as placas é crime, né, um serviço aí, um trabalho para a guarda municipal, né, é para as forças de segurança, que a prefeitura não pode fazer vista grossa, tem que fazer, tem que colocar segurança vigilante lá, vigilante lá, que isso, né, aí você deve estar se perguntando, mas olha, é entraram lá, tal, é porque não aconteceu com você, meu irmão, né, então, atenção prefeitura, o pessoal já não aguenta mais. Segurança, segurança para esses malandros não invadirem, não adentrarem mais nos cemitérios e furtarem lá os objetos de metal. Estão é, levando até vaso pode ter, né? tem cabimento o negócio. Até vaso estão levando o cemitério. Obrigado pelo carinho, minha gente. Obrigado, meu povo. Olha, quero desejar para você tudo de bom nesta sexta-feira. Daqui a poucas 11 horas da manhã, estarei ali do outro estúdio, estúdio da Brasil FM, 81,9 AM 690, para o programa Espaço Aberto. Com o Jornal aqui na TV SB Notícias, a gente volta na segunda-feira. Tudo de bom para você. Conte conosco. A qualquer momento a gente volta aqui na programação com os plantões e as notícias urgentes ao decorrer aqui do dia. Para você, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Até segunda. Bom fim de semana.